Eu sou meu país, eu, cara, sou meu país é um agora eu vou aproveitar e vou falar do seu meu país, que o que é, o meu país coisas. Eu até acho engraçado o meme meu país, mas o movimento é uma vergonha. <cười> Por quê? Pessoal, ai, vamos fazer democraticamente, democraticamente para para poder fazer essa sessão. Como é que tu vai fazer democraticamente no Merdil, no Bostil? que a primeira o primeiro artigo da Constituição, essa desgraça que é uma união indissociável. Me diz como é que tu vai fazer isso aí democraticamente. Como é que tu vai fazer sessão se constitucional? tanto você tá me dizendo que é o seguinte, olha o que, que é o plano, se essa galera for fazer legalmente, o que tem que fazer? O plano é, o seu é meu país vai eleger um monte de senador e deputado, vão eleger basicamente todo o legislativo, vão ter que ter um presidente alinhado para fazer uma constitucional, provavelmente vão ter que chamar notáveis para então mudar o, o artigo 1 da Constituição e dizer que não, na verdade, por referendo pode sair. Aí, quando isso acontecer, eles vão fazer um referendo para ver se pode ou não sair. É isso? É tipo, cara, na moral, na moral, é pra ganhar dinheiro agora, a gente já tá, pode falar, pode falar, é dinheiro público, é pra ganhar dinheiro público, podem falar, digam que não tem problema, a gente já sabe, né?